Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu moço Caio Nobre e vamos para mais um videozinho de Street Fighter 6 nesse canal delicioso. Sim, meus amigos, eles já deram uma cessada aí nas informações novas a respeito do jogo, mas eles continuam trazendo informações de coisas que já foram mostradas pra gente. E hoje, obviamente, como vocês já viram aí no título e também na Thumb, nós vamos trazer mais coisas relacionadas ao Gaia. Tivemos novo gameplay do personagem aparecendo aí, algumas coisas que o perfil oficial do Street Fighter 6 revelou que são bem interessantes para o personagem que deve se estender para outros também dentro do jogo e um recurso muito legal que eles vão adicionar no jogo graças a RE Engine também, então tem muita informação legal nesse vídeo aqui, já aproveita, deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos pessoal, uma regra do YouTube se vocês não ativarem vocês não recebem os nossos vídeos, então vamos lá meus amigos, o que está que rolando? Vamos começar aqui primeiramente com o um perfil Oficial do Street Fighter Entendeu? Onde eles estão ali postando Grande parte das informações acerca Do jogo, atualizações, coisas relacionadas A mecânicas e até mesmo de personagens E aqui como vocês podem ver cara, Eles trazem uma informação E bem interessante mesmo Eu diria, com relação ao Sonic Boom Que é o um ataque característico do Gaio Aquela energia que ele manda no oponente, circular e tudo mais Todo mundo já tá careca de saber né Aqui eles adicionam uma informação que ninguém Sabia até então, num tweet recente Aqui do dia 14 de junho, ó. o lendário o Sonic Boom de Gaël tem propriedades adicionais em Street Fighter 6. Agora existem dois tipos deles. Quando introduzido com um timing perfeito, o movimento de assinatura de Gaio torna-se ainda mais fantástico. E o que eles querem dizer com ainda mais fantástico? Eles colocaram, obviamente, um videozinho demonstrando isso daqui que eu vou tocar agora para gente poder ver juntos aqui, pessoal. Vamos lá. Tá com um pouquinho de áudio, ele taca o Sonic Boom normal E ele taca um meio que amplificado, vocês repararam? O arco, ele ao invés de um arco apenas, quando ele taca o Sonic Boom Ele meio que se torna dois arcos, ó, um arco só E quando ele joga de novo, ó, vocês reparem que tem dois tipos de arcos aqui Circulando o poder dele, ó, quando acerta o oponente, dá um Clash de energia um pouco mais forte Do que o Sonic Boom tradicional ó Pum Acertou, olha lá, deu um Clash de energia um pouco mais forte do que o tradicional mesmo Até as partículas de energia aqui que estão saindo do cara, que estão saindo do Ryu no caso Elas estão mais espaçadas, elas estão mais nítidas, vamos dizer E aí, essa é a questão do timing que eles estão falando, entendeu? Porque esse ataque do Gaio, como vocês bem sabem, né? A gente tem que segurar por um tempo e soltar E ele tem esse tempo, ele... se a gente fizer isso de maneira perfeita Vamos supor, se a gente tem que segurar dois segundos E se a gente soltar exatamente em dois segundos esse ataque ele vai fazer um perfeito, vamos dizer assim E mais forte E o que que isso influencia no Gaio, dentro do gameplay Além dessa questão de um projeto um pouco mais forte, né, vamos dizer Isso adiciona muito em combos Por isso que eles disseram que está mais fantástico ainda Como vocês vão ver aqui agora, ó. Ele vai dar um combo, olha lá, o Ryu defendeu, vocês repararam que ele deu um soco, tacou o Sonic Boom normal, ele foi tentar emendar o combo ali após o Sonic Boom e o Ryu já defendeu, entendeu? Ou seja, ele não ficou preso no frame de animação quando ele toma o golpe. Agora, quando ele utiliza o Sonic Boom perfeito, né, com o time perfeito, olha o que acontece. Repararam aí a diferença? Então, ele vai socar tacar o Sonic Boom perfeito, ele vai ficar preso no frame de animação ali depois que ele toma o dano, ele não consegue se recuperar a tempo e dá tempo, né, obviamente, do Gaio dar um soco embaixo e terminar com o Somersault. Ó, muito interessante, então assim, por mais que pareça uma coisa simples, né, vamos dizer, eu acho que isso adiciona demais em termos de mecânicas pro Gaio nesse caso, né? E eu acredito que eles possam sim estender isto para outros personagens, entendeu? Não exatamente da mesma forma que, por exemplo, um Hadouken é um comando que a gente faz Meia lua pra frente, soca e sai o Hadouken Não tem uma questão de timing para ele poder fazer o ataque perfeito, vamos dizer assim Mas eles podem implementar isso de outras formas, eu acredito E tem outros personagens que tem ataques que a gente segura Por exemplo, o Bison tem Eu acredito que o Blanca também tinha O Vega Então pode ser que eles adicione esse tipo de mecânica para esses personagens também E isso eu acho que é um adendo bem interessante, cara Pra poder masterizar ainda mais o gameplay quando a gente estiver jogando o game, sacou? Mas, não para por mas amigos, além dessa novidade bem legal aqui que eles trouxeram pra gente no Twitter, nós tivemos aí uma transmissão recente no canal ali Capcom TV, onde eles trouxeram várias informações de títulos da Capcom, como Resident Evil e tudo, e o nosso querido Street Fighter 6 também apareceu por lá e eles trouxeram um novo gameplay do Gaio, uma coisa assim, diferente, entendeu? Com movimentações e tal, diferente do trailer que a gente tinha visto no caso. E aí, cara, eu vou botar aqui para poder tocar, é bem rapidinho. A gente pode ver alguns movimentos de assinatura do personagem, entendeu? Tá rodando sem som aqui, pessoal, porque eles têm um comentário de fundo, eles estão comentando, né? No fundo, então fica mais fácil a gente ver sem som. Mas a gente já pode ver ali, ó, o Drive, o Drive Rush, né? Ele utilizou, no início ali do gameplay, ele já utilizou também os. Sonic Boom com o um time perfeito, a gente tá vendo aí alguns ataques, né? Tentando emendar alguns combos com o personagem e a gente pode perceber alguns dos movimentos dele nas strings e tudo, bem característicos, ó. Esse Sonic Boom arqueado ao contrário, que é... a gente tinha, né? No Street Fighter v, que eles trouxeram com um ataque pra ele aqui também. O famoso Summersault acontecendo, esses gráficos lindos e maravilhosos. Mas reparem nesse gameplay no Gaio ali, ó. Quando eu terminar a luta, vocês vão conseguir reparar melhor. Mas, ó, reparem no rosto do Gaio, o que que tá acontecendo ali, ó. A, a gente tem o um rosto dele bege e tudo mais, a coloração do personagem mesmo. Mas, quando terminar a luta, tem um outro detalhe muito legal que tá sendo adicionado. Eu acredito que graças a RE Engine, que proporciona esses gráficos mais realistas pra gente, que vai trazer um primor gráfico e, algum, e, um, e um pequeno detalhe também, uma coisa bem pequena. Mas eu acho que adiciona muito em termos, assim, de... Da gente jogar, ver como é que tá o realismo da parada e tudo Ali a gente pode ver agora que a barra de drive do Gaio número 2 ali ó Se esgotou e ele tá cansado Então ele tá numa situação bem desfavorável ali A barra de drive do outro Gaio já tá acabando também Aí, ó, utilizou um especial arqueado pra cima, a gente tinha visto uns detalhes do Gaio que ele poderia mandar esse... Acho que é o super número 2 dele que ele faz, isso é o número 1... Um, não, acho que é o número 1 número um mesmo, que ele manda pra cima, assim, ó Bem legal, entendeu? Porque eles tinham explicado nesse super do Gaio uma coisa diferente que não tinha nos anteriores Que ele conseguiria atacar esse especial pra cima de forma que ele se transformasse em um antiaéreo também, entendeu? Então é bem legal a gente ver esses ataques desse ó. Tivemos aí um Drive Parry perfeito, mas o personagem, quer dizer, o lutador, né? Não conseguiu. O player, né? Não conseguiu aproveitar de maneira precisa esse parry perfeito quando ele aconteceu. A galera tá meio bêbada ali jogando com o Gaio, mas é interessante que a gente tá vendo alguns ataques característicos. E aí a gente tem o nível 3 dele, né, mano? Que diga de passagem tem então é uma animação maravilhosa, né, pessoal? Meu Deus. Agora, reparem no rosto dos dois Gaios aí agora, ó. Esse que é o detalhe que vocês vão ver. Com mais nitidez né Porque a câmera se aproxima no final na pose de vitória E aí vai, da, vai dar pra poder perceber melhor Ali ó, no super nível 2 dele Já deu pra poder ver um pouquinho A cara dele machucada, a cara dele roxa Então ó, mostrou aqui o gaio de frente A gente pode ver machucado aqui na bochecha Machucado aqui no nariz, aqui na sobrancelha também Passando um pouco mais pra frente Aqui ó, na bochecha um pouco mais Embaixo aqui perto do queixo ó, Tem mais um machucado também, mais um hematoma de porrada No pescoço deu pra poder ver Um pouquinho ele também ele vai virar de lado ali também, ó Aqui ó, ó o corte aqui também, ó Então assim, esse é um outro detalhe muito, muito legal Que eles adicionaram no Street Fighter 6 Que é os personagens se machucarem Vocês lembram aí no Mortal Kombat, no 9 principalmente? Que tinha isso, da gente bater nos personagens eles irem se machucando e ficar toda arrebentada No final e tudo, então assim Eu acho que isso é uma coisa bem legal deles trazerem E obviamente como eu disse A R é a engine que proporciona isso Porque tá com os gráficos realistas, então eles podem trazer Um pouquinho assim de feridas, sangues e tal Mas nada muito Sanguinário, vamos dizer né Que nem é no Mortal Kombat, porque não é característica Do Street Fighter, eu acho que eles nem precisam fazer isso né Mas mostrar essas feridas De combate assim, de porradas que eles tomam E tal, até mesmo parece que no Antebras o braço dele aqui parece que tá um pouco roxo, tá vendo? Tá diferente da coloração real da pele dele assim do que é Mas aqui a gente pode ver que tá com uma espécie de hematoma também Pode ser por conta da defesa, entendeu? Quando ele defende golpes aqui, pega no antebraço, saca? Pode deixar um hematoma também O olho dele tá um pouco roxo aqui na parte de baixo Detalhes muito legais que eles estão trazendo E eu quero ver como é que isso vai se refletir nos outros personagens também, entendeu? Com ataques diferentes que eles vão fazendo, se isso vai ser mais no rosto, nos braços mesmo ou dependendo do personagem, igual o Ryu, né, ele fica sem camisa e tudo se vai aparecer esses hematomas no corpo do personagem também então isso vai ser bem legal pra gente poder prestar atenção mas a Capcom tá de parabéns, cara, o jogo tá ficando muito da hora mal posso esperar por uma versão de testes aqui do Meia Lô. se Deus quiser, né, a Capcom convida a gente mais pra frente aqui do Brasil pra gente poder trazer esse conteúdo exclusivo pra vocês, vamos ver, vamos ver mas comentem embaixo agora, pessoal, o que, é que vocês estão achando de Street Fighter 6 até agora. Desses detalhes que eu acabei de mostrar pra vocês aqui também. Com relação ao Sonic Boom com o time perfeito. Com relação aos hematomas no rosto do personagem, no braço ali também. Eu vou adorar ver os comentários de cada um, pessoal. E não se esqueçam, não me o seu likezão, se inscrevam no canal e ativar o sininho. Pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Vamos com por aqui. Um beijo pra todos vocês. Até mais e... Fuemos, meus amigos.